Um, dois e? Já. Boa tarde. Uh, nesse momento, então, de pandemia, onde nós estamos todos, assim, em quarentena, uh, eu gostaria, então, de falar com vocês que a nossa extensão, ela não parou. Não parou no sentido de que toda semana a gente tem essa reunião, né, que ela acontece nas quintas-feiras a nossa turminha sempre se reúne em torno de 23 pessoas né, esse grupo de extensionista onde nós discutimos os nossos casos clínicos, uh, temas em que os alunos de extensão né, uh, sempre é, é, perguntam, né? ou questionamentos, ansiedades, problemas em relação à, à, à própria extensão de pacientes com necessidades especiais aos bebês. E é uma maneira de nós estarmos sempre conectados, sempre juntos, durante esta quarentena. Então, a extensão não parou a extensão sempre unida a extensão é o um meio é, é ela é, é é uma é o coração da universidade